Pessoal, novamente nós aqui da Comport estamos aqui para falar com, pra vocês hoje da memória DDR2 de 4GB FBDIN, tá? Ela que, vamos dizer assim, é a que causa mais dúvida no pessoal da internet E que muitas vezes o pessoal vem perguntando pra gente Ó, oh, posso colocar no meu desktop? Ela serve na minha máquina? Ela serve nesse hardware? Então agora eu vou explicar pra vocês, espero que nesse vídeo fica bem é, resumido Tudo que vocês precisam saber sobre esse tipo de memória, tá? Então primeiro, ó Aqui tá a especificação dela, tá bom? Ó, memória de 4 GB DDR2 fb tá? O part number dela certinho, tá bom? Todos os detalhes da memória, beleza? Essa memória você tem ela assim e você também encontra ela assim, ó, que é o padrão OEM chamado, tá? Ó, a OEM, ela vem com a marca aqui, ó, Renix e o modelo e no verso você não vai achar mais nada ó. Essa daqui ainda está com uma etiqueta nossa Vou pegar essa daqui que não está com etiqueta nenhuma tá? Ó. Tá Você só encontra o, a marca da HINIX Aí você fala, ah, mas na outra não tem Tem, ó. Memórias oficiais da HINIX Elas possuem essa marcação aqui tá? Porém alguns modelos não possuem tá? Por exemplo, essa daqui que é 4GB É a oficial da HINIX Mas ela não possui essa marcação Tá, ó ainda ela não possui. agora outras memórias possuem, tá? outras memórias, ó. você pega aqui no cantinho dela, ela vem e aí do outro lado vem escrito Linux, tá vendo? e às vezes vem na frente e atrás, tá? essa é a oficial Linux, tanto é que ela tem o logo aqui, ó, certo? tanto de um lado quanto do outro, só que ela não vem etiqueta. você fala por que, que ela não vem etiqueta? porque essa daqui ela é vendida para fabricante. ela é vendida para Intel, para HP, para IBM e aí cada um coloca a sua marca e revende como seu modelo, tá? mas a especificação dela bate exatamente igual a especificação dessa de baixo, todos os hardwares que essa é compatível, esta é compatível porque é a mesma memória, os chips são iguais, não tem diferença, tá? agora uma informação muito importante, eu vou puxar elas para o lado aqui vou pegar uma memória, tá? e aqui eu peguei uma DDR2 comum, que é a dúvida que o pessoal mais é, entra em contato com a gente ou mais comum no mercado. tá? Ele fala, olha, eu tenho uma memória DDR2 comum, eu quero colocar ela no meu desktop junto com essa de 4GB. Posso? Não pode. Aí você vai falar, por quê? Ó, quando você coloca aqui ó, dente com dente, tá? Além da especificação da memória ser diferente, no dente com dente aqui, ó. Tá vendo? Tem uma diferença de pente. Então essa daqui tem a furação cerca de dois dentes para lá. Então, esta memória não encaixa nesse hardware e essa memória desse hardware não encaixa nesse. Elas são exclusivas. Cada uma é exclusiva para o seu hardware específico, tá bom? É, agora eu vou mostrar para vocês é, ela sendo instalada num workstation ou num servidor ou num hardware propriamente dito onde ela foi desenvolvida para ser usada, tá bom? Então, vou pausar o vídeo aqui vou lá para o nosso servidor de teste e vou colocar então pessoal, ó, aqui é o nosso hardware de teste, é um DL 480, não, 380 G5, tá? Desculpa. Eu vou substituir essas memórias de 2 GB pelas de 4 GB. Vou fazer um upgrade de memória, tá bom? Poderia rodar junto, poderia, não tem problema nenhum. Eu poderia adicionar essas aqui, aqui no meio, e eu ter os 8 GB que eu tenho aqui adicionado aos 16 sem problema nenhum. São 4 pentes que eu vou estar adicionando agora, tá? Inicialmente eu vou fazer um upgrade de memória que é o, o caso mais comum, tá? Então, vem aqui, ó, vou soltar, tirei essas duas, só pra vocês verem aqui ó. Essas memórias aqui são de 2GB, tá? Que eras que estavam antes, tá bom? Então vou tirar os quatro, prontinho, é também da Ring, certinho, beleza? E vou adicionar essas aqui, ó. No canal A, no canal A e essa daqui agora no canal B, certo, canal B. canal B e vamos fazer o teste do servidor, tá bom? Pra ver se ele reconheceu, se atendeu, tudo certinho, tá? Vamos lá ver se ela vai reconhecer, estou aguardando só ele ligar, ele demora um pouquinho normal, tá? Ó, reconheceu. Opa! Invalid memory configurations no banco A. O okay. que isso daí quer dizer? Que provavelmente alguma das memórias eu coloquei no banco errado. Eu já vou validar aqui e já vamos religar o rádio. Ó pessoal, a gente já descobriu aqui o problema, tá? O problema tá em um dos pentes de memória. Vocês estão vendo ele tá sujinho aqui, ó. Tá? Provavelmente quando eu fui bater foto, alguma coisa posso ter batido a mão, alguma coisa ter sujado ele. Vou fazer a limpeza dele agora aqui, ó. Pra deixar ali. Correto. E aí esse erro de memória já deve parar. Tá? Agora deixa eu pegar só a sua escovinha para tirar a borrachinha Ó, sempre que vocês forem usar isso Utilizem escovas anti Certo? Pronto, aí ó Memória ok, certo? Beleza? Vamos testar de novo Ó pessoal, fiz a limpeza do pente Estou conectando ele agora novamente tá Vamos ver se ele já funcionou a Primeira ligação Após Ele estar tá limpo tá? Espera um minuto Está subindo aí o HP Deixa eu falar Levanta o palozinho Ó, 16GB, ok? Tá lá gente, certinho, 16GB, deixa eu dar um pause aqui, ó Pronto, 16GB, reconheceu os 4 pentes No caso, o meu problema era só no slot, tá? Isso às vezes acontece Já peguei muitos casos desses, tá bom? Se vocês tiverem alguma dificuldade Alguma coisa, por favor, me avisem Tá bom? Deixem seus comentários Deixem seus likes aí no vídeo Compartilhem